O podcast do programa Laço Amarelo está começando e você é meu convidado para falarmos de segurança no trânsito. Eu sou Daniela Gurgel e agradeço sua presença aqui hoje. Nosso assunto nesse mês é álcool e direção. Você sabia que assim que ingerido, o álcool é levado para a corrente sanguínea chegando ao cérebro e comprometendo sua capacidade de dirigir? Pois é. Isso acontece porque a ingestão de álcool deixa você mais confiante, eufórico e desinibido. Esse excesso de confiança no trânsito pode levar o condutor a subestimar o limite de velocidade e a sinalização também pode comprometer sua atenção ao ambiente que está circulando, além de causar desorientação e confusão mental, o que prejudica a direção segura. Em uma situação de perigo à frente, o condutor não terá condições de agir para evitar um sinistro. Por isso, não dirija se você ingeriu qualquer bebida alcoólica. Juntos, salvamos vidas. Programa Laço Amarelo. Até mais!